Tem alguma, alguma história que tu pode contar de algum caso desses que teve que parar porque estava complicado? Deixa eu lembrar. Oh, eu não lembro, assim... Tem um que te marcou pela dificuldade? Tem, tem casos. Eu não posso falar de casos em trâmite, né? A gente tem a, a, uhum. o código que estão tramitando. Deixa eu lembrar algum da época da polícia, que aí faz muitos anos. Uhum. Sim. <risos> Mais fácil, né? Uhum. É, ah Tem bastante caso que a gente... Os crimes sexuais marcam bastante a gente né? Acidentes de trânsito Às vezes me, me... O último... Eu entrei na polícia com 19 anos de idade Então você imagina Eu trabalhava no 96DP No Brooklyn, São Paulo Que até hoje é ao lado do Instituto Médico Legal uhum. E o IML Sul Fica no prédio do lado E eu, moleque de tudo Volta e meia Vamos lá no IML olhar que tem um não sei o quê. Tem um ônibus que virou e arrancou a cabeça do cara fora. Tinha todo mundo lá no ML olhar. Cara. É. Isso na década de 90. Então. É... E a gente vai acostumando. E o acidente de trânsito é sempre mais feio, né? Porque o tiro fica um furinho na pessoa. Uhum. Então o tiro atravessa o coração ali e a pessoa tá deitada ali no IML. Mas o acidente de trânsito é muito feio o, o, que, o que acontece com o corpo, né? E... Então a gente vai acostumando. Mas quando nasceu meu filho, eu tenho isso em acho que 2013, um pouco antes de eu passar na magistratura, eu estava no interior, teve um acidente de trânsito na Fernão Dias. E depois, imagina, depois de 20 anos de polícia, eu falei, vamos lá. eu Trabalhei do lado da ML, nada me assusta. Uhum. E quando eu cheguei no local, tinha virado um caminhão... O marido estava já na, na ambulância em estado grave. A esposa, é, o caminhão virou, ela morreu em cima do filho de dois aninhos. E os bombeiros tentando tirar, tentando tirar. De, a hora que eu vi puxando pelas perninhas da a criança, hum. é, de dois aninhos, ela, ela não tinha lesão, a criança, aí os bombeiros, olha, provavelmente ele morreu sufocado pelo corpo da mãe... Aquele dia eu falei assim: Olha, não me interessa, não vou em local de acidente mais. Hum. Né? Porque aí eu, nasceu meu filho, eu falei. Sim, agora pra... ficou muito real pra mim. É minha engraçado, vida, isso, né? Depois de. Né? Eu não esperava que isso fosse acontecer. Uh -huh. Eu já, te, já defendi aqui o nosso profissionalismo, né? Uh -huh. Mas nós somos humanos. Então, naquele dia eu falei: Não, para mim não dá mais. Uh -huh. Eu parei. Então, tinha acidente, eu falei, Não vou no local. <risos> não vou. Né? Se for homicídio, uh -huh. tudo bem. Sim. Mas qual é o trabalho da polícia num, num acidente? É ver quem é o culpado? É. O, o, a lesão corporal na direção de veículo automotor e a morte, né? O machucado se for doloso, que é com intenção, uhum. é crime. Tá no Código de Trânsito. e 300 de, Artigo 302 e 303. Então a polícia apura. Todo acidente de trânsito com lesão né? é, tem apuração pra saber. Até se teve intenção ou não. Por exemplo, ali o caminhão virou é, eu acho, pela visão minha ali, é, na hora, sem analisar os fatos, parece que a, a pista estava sendo reformada e não tinha sinalização adequada. Putz. Uhum. Então, não é crime. Ninguém praticou um crime, se não teve intenção. Mas tem certamente uma indenização ali uhum. para a família, entendeu? E aí, se teve uma negligência da... Do Estado, né? Ou da cidade? Não, eu, do Estado, com certeza. Ah, sim. Mas da... Eu queria dizer da empresa, dependendo da pessoa que não sinalizou, pode até ser crime dela, né? Uhum. Essa. Homicídio culposo, enfim. Não uhum. teve intenção, mas você sabia que tinha, sinaliza, uhum. tinha que sinalizar e não sinalizou, né? Uhum. Mas aí a, a, quem está envolvido no processo é a, a concessionária, do dizer. É, que então. De... É, o criminal, tirando exceção de crime ambiental, etc, a regra pra gente imaginar é sempre a pessoa. Né? Então, o, no direito criminal, você tem alguém para atribuir uma pena uhum. pelo crime. Existem outras esferas. Tem a civil que, que eu te falei do, do aluguel. Uhum. Tem a esfera administrativa, que a gente chama. Que você, a parte do funcionário público, uhum. uh, processa o Estado. Fala, o Estado não me pagou férias. Uhum. Né? Tem a, a família, nesse caso, processa o Estado, né? Então não é, não é cadeia, mas olha, eu tenho direito à indenização, porque pela negligência do Estado, uhum. é, minha família foi vítima.